<risos> Temos aqui então o áudio Vamos ouvir o áudio Da deputada federal Joyce mano. Cheguei há pouco para umas entrevistas Mas podia falar com a turma aí Para fazer vários perfis Entrar de sola no Twitter Especialmente, no Instagram Porque eles estão botando todas as milícias lá E os robôs para cima de mim, entendeu? Acabei de chegar em São Paulo Cheguei há pouco para umas entrevistas Mas podia falar com a turma Tava repetindo ali o áudio. Ouvimos então o áudio da Peppa, já com os memes que o pessoal tá colocando na internet. Aquele do Tanger é ótimo. <risos> <risos> <risos> dá, dá pra colocar o. o, o Tão enfiado <risos> Coloca o meme aí pro pessoal. É, é porque o pessoal tá puto com os memes, né? Ah, os, é a melhor a, coisa. Aqui é nós estamos colocando os memes que estão sendo publicados no Twitter. Estão querendo criminalizar o meme. O outro, outro o outro. Tem, tem esse o tom aí. Em Gerre, do Tanger É massa. E massa. aí <risos> tem o. Acusos do que você faz, né? E pimba. Esse aí, ó. Enfiador na minas, parede. Direita a Minas ali. Então o pessoal já tá fazendo os memes. E aí, como é que fica? É isso aí. Aí vai ter que caçar todo mundo, né? Boa sorte pra ela. Achar que vai caçar. Achar que vai caçar. Ca... Olha, gente, eu não consigo. Eu não consigo imaginar em que Brasil esse povo cresceu pra achar que medo de repressão vai evitar que brasileiro faça piada.